vocês meninas à vontade. Oi, gente! Só queria avisar vocês uma coisa que hoje não teve palminha e beijinho porque eu tive uma claquete, cara. Não é Xana? Uh -huh. Temos uma claquete para começar o vídeo, não preciso bater minha palminha para começar muito o chique. vídeo. Muito chique. Muito chique, tô muito fresca hoje. tem uma convidada, Ma Maravilhosa. Pausa pro maravilhosa. Alexandra, meu oh, amor. amiga. Amiga, obrigada, ah, tá? Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui gravando com ela. Poderosíssima. Para vocês conhecerem mais desse projeto maravilhoso de collabs de verão. Tá participando eu, tá participando o Xanda, tá participando vários youtubers muito legais. A gente tá numa casa maravilhosa, maravilhosa. Tripa. entendeu? A gente tá. não tá mal, cara. A gente tá não muito nada mal. E sabe quem que tá com a gente também? Sprite. Temos sprite para refrescar ainda mais, Xanda. Por favor, com licença. Pô, oh, dar tá um calorzinho. Tá um um Nossa, eu vou tomar porque, cara, esse preço mexe. Uhum. É... Seguinte, seguinte. É. Sei que vocês certos ficaram com uma vontadezinha de tomar um golinho desse meu Sprite, mas. Ok, vamos lá. Gente, chamei Xanda aqui, maravilhosa, pra poder conversar comigo, porque a gente tem uma coisa em comum entre os nossos canais. Que é yeah. incentivar vocês. A serem a melhor versão de si mesmos, a versão mais autêntica de si mesmos, uhum. é isso? A gente vai aproveitar que tá verão, calor, esse clima todo aqui, né, Xanda? Uhum. E aí a gente teve a ideia de falar sobre corpo, verão, pressão estética, tudo isso na hora do relacionamento, na hora da conquista. No próprio um verão, mais né? mais no próprio verão. Uhum. Toda cobrança, né, Xanda? Muita cobrança, amiga. Muita cobrança em cima. Sim, porque, tipo, é muito doido, né? A gente tá aqui, por exemplo, eu tô aqui tão pelada quanto você nesse vídeo, entendeu? Nem aí tô aparecendo, aqui mesmo, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre porque, foi assim. E eu acredito que você que tá aí também, você, de alguma forma, você tem alguma questão com o seu corpo, né? Porque todo mundo tem um corpo, isso é uma coisa que a gente sabe. E todo mundo tem alguma questão com o corpo, alguma questão do tipo, ai, não vou pra praia porque eu não quero aparecer de biquíni na frente dos meus amigos. E a gente, não, às vezes, não usa a palavra gorda, né? Que é a palavra não, tão normal, é né? Exato. A gente tenta diminuir, né? Sim. Tem gordinha. Você é magra, eu sou gorda. É uma característica física, isso não me torna uma pessoa feia por isso eu sei que socialmente ah, a gente sim. aprende né que e as há... paranoias da nossa cabeça ah eu sou magra ó, por, por exemplo agora tu falou você é magra para mim tu falar eu sou uma criança você é uma pessoa sou Uma criança, criança. Eu queria ser uma criança eu queria você é uma pessoa magra uh -huh. sou como elogio sim pois é oh. e, e é porque a gente aprende desde criança o que é bonito né o que a gente aprende desde criança qual é uma elogio que você pode receber ai, ai que você tá é bonita. linda e o que é ser linda a gente aprende que tem um formato para ser lindo tem um jeito para ser lindo você tem que ser aquilo se não tiver ali se você não, não for aquilo você não é bonito. E aí a gente passa a vida toda querendo correr atrás daquilo. E é isso, nesses ambientes assim que a gente tá de verão, que a gente tá piscina e tem praia ali, e é maravilhoso. Antigamente, eu nunca estaria solta. Tranquila. Hoje eu tô até com uma roupinha, eu tava de nos outros vídeos. Sim, o leste da almofadinha que eu tirei super clássico, todas as meninas almofadinhas. Sim, eu tava até brincando antes do vídeo. Ah, eu vou botar a almofada aqui não, porque eu achei que meus peitos iam aparecer. Aí eu falei, não vou botar a almofada aqui não, porque eu não quero que o pessoal veja, Acho que eu tô cobrindo mesmo que eu não tô, porque isso aqui foi uma conquista, cara. Exatamente. Antigamente era tudo aqui assim, Sem ó. falar do calor, né? Se cobrir. Amiga, no pessoas. verão eu usava casaco. casaco. Tipo assim, calor de 50 graus de Campo Grande, Rio de Janeiro, casaco. Uhum. Eu fazia, falava que era roqueira. A minha desculpa era, não, eu sou roqueira. Eu ouvi e o Júnior. E o lance de, de eu não seria capaz de conquistar alguém ou de... Despertar interesse em tal pessoa por causa do meu corpo. Tem isso. Eu nunca iria num encontro na praia. Nunca. Ah, nunca. Nem existe a possibilidade. Eu ia rir alguém na cara identifica? do cara. Eu ia rir na cara do cara. Eu acho que com certeza tem um monte de mulher que vai falar assim. ah E muitas, homem também. Muitas. Eu não me colocava em situações que eu poderia é, alguém flertar comigo. Uhum. Eu tu já, não permitia Eu isso? não permitia. E aí quando eu queria, era sempre pela internet, amiga. Aquilo ali era uma forma da minha imagem não ser a primeira coisa. E aí eu achava que eu conquistava a pessoa na, na cabeça. E depois eu, ela ia me aceitar tá gorda. E a época que, ela ia que, gostar que a gente pegou. De de Fotolog e é. amiga. Gente, juro, foto de cima. Foto de cima. Parecia corpo? Não parecia né, Xander? Não, a é eu da isso aqui, ó. <risos> é pra afinar o rosto, biquinho. Fazia, tipo, eu não conseguia sorrir porque eu também não me achava bonita. Claro. Não, tem tenho um lance, eu não sei se tu tinha a questão da bochecha, eu sempre tive a questão da bochecha. Se eu sorri, putz, tem uma bochecha aqui. Sim, não, tem uma não, bochecha. Não, eu não aqui. tinha. Eu nunca, nunca tive problema com a minha preciosidade que é o meu rosto. É, fino. Eu gosto do meu rosto. Mas o meu peito, eu botei silicone, né, na minha época que eu não me aceitava e tal uhum. fiz e botei silicone cara eu aumentava eu descobri photoshop Psh. Peito pra mim. Minha filha mudava Esses tudo. dias ainda fiz uma foto no, no Instagram e ainda postei. Gente, uma conquista. Tô há três meses sem ninguém me perguntar. Tata, por que, que você não bota silicone? E a tua questão com o teu cabelo? Cara, é aqui mesmo, tipo, eu. Sim, cheguei aqui, Alexandra, com esse cabelo maravilhoso, olha só, pelo <risos> amor de Deus. Cachos, eu fiquei. Ah, eu descobri que meu cabelo é cacheado aqui. E eu tenho várias questões. Tipo, eu não me, não me reconhecer, às vezes, no espelho com esse cabelo. Sabe né? que eu tinha um lance com cabelo e peso associado? Eu achava que me escondia sabe? Eu também. cabelo eu cabelo compridão. Né? É, é parecido com o casaco. Sim. Esconde e tal. E aí depois que eu me conheci, me desconstruí um pouquinho, eu vi que... Aí fui lá, cortei meu cabelo curtinho, assim, tipo da Xanda. Uhum. E aí eu vi que eu não me identifiquei muito com aquele cabelo e tal. Deixei crescer hoje. Meu cabelo é desse tamanho, mas eu não fico me cobrindo, sabe assim? Sim, sim. É porque você gosta. Tal. É porque eu gosto, ponto. Mas eu me escondia Amiga, no cabelo. no meu caso, quando eu tinha cabelo curto, as pessoas falavam pra mim assim, ai, você parece um homem de costas, porque você tem as costas largas, você eu tenho 1,75m. Você é alta e com um corte reto você parece um homem. Isso pra mim era muito ruim nos relacionamentos. Eu penso que assim, quem falou isso pra mim foi uma amiga. Ela falou assim: Alexandra, você já rejeitou alguém? Eu falei: já. Ela, e aí? Você tava com a intenção de ser ruim com a pessoa? Isso, de machucar. Você cara, tava com a intenção de, de machucar é menor, a pessoa? Não. Ou só não deu certo, só não, não rolou e você... Não vai rolar. Cara, não é porque eu dei um match com você no aplicativo de relacionamento que a gente vai casar. Bem, porque o match dado no aplicativo de relacionamento, claro, envolve uma conversinha ali, coisa e tal, mas inicialmente é a aparência, né? Tu olhou a pessoa. Ficou é, legal isso, aquela né? aparência. É Uma coisa que eu desconstruí muito, esses aplicativos são muito bons porque é muito rápido, né? Você tá lá, ah, eu quero hoje, vai, eu quero vai. beijar na boca. Aí você fala, ah... Você não pensa, é muito automático quem você dá like e quem você não dá like. E aí você não sabe nem o que você tá querendo. Mas às vezes a gente não sabe o que, que tá querendo, a gente é. se descobre todos os dias, né? É, inclusive eu, que tava falando que era heterossexual, me descobri uma, uma, uma mulher lésbica. E muita gente ficou em cima de mim falando, é. Mas você não falou que não era, não sei o que. Eu falei, gente, com quase 30 anos, descobrir uma mulher lésbica, gente. É Apenas permitindo. Eu, eu parei de procurar pessoas. E eu comecei a viver a vida, né? Comecei a ir para os lugares e aconteceu de encontrar uma pessoa e é uma mulher. Você acredita que essa geração atual de adolescentes? É, tem essa percepção diferente da nossa geração, porque na nossa geração, eu lembro de poucas pessoas na minha sala, assim, assumidas gays. E não, hoje não, em dia, eu não reconheço, não, eu vejo outras pessoas na rua, e eu penso, sim, já era claro pra mim, mas a, a gente não falava sobre isso, parece. Não, não falava. Né? Parece que passava despercebido, não sei. E hoje em dia, eles têm muito essa questão. Sim. Na adolescência. Comenta aí você, se você é adolescente, se no seu colégio tem gente que é, é LGBT também, porque é... na minha eu também não tinha. Não tinha, e, tipo né? assim, eu tenho um irmão de anos e é super normal. Isso! Sim, exato, e é muito bom, né? Porque exato. é isso que a gente quer, né? É isso que a gente Mostrar quer. que as pessoas existem, que isso. são diversas, que a gente isso. tá curtindo a vida do jeito que a gente é. claro Eu queria explorar um pouquinho mais o lado do, do feminismo e tudo mais. A mulher, ela vai para o encontro mas a mulher se você pensar. Você vai para encontro com um cara no restaurante. Tá. tá? O que, que você vai fazer? O que, que você faria? Primeiro encontro. Primeiro encontro, né, gente? Tu tá com o boy lá, vai comer. O que, que a gente faz? A gente banca fina. Vai comer pouquinho. Tipo Enquanto o cara tá lá, querendo o que, fazendo o que ele quer, entendeu? Comendo o que ele quer. E aí é muito injusto isso, né? Eu, quando eu comecei a me aceitar, me desconstruir, eu fui para encontro, cara. Eu ia ser. Mas eu fui com óculos quebrado, com burexo. Exato, exato. Falei, gente, olha só. Se eu tiver que ficar me fazendo pro cara. Isso. Não vai ser não eu. Não vai ser eu. Então eu vou do jeito que ela Resumindo, você não tem que ir nada. Tem A que gente nada. não tem que ir nada, mulherada, pelo amor. Todo então, você, quer, você quer ficar de boa, você quer conseguir curtir, você quer conseguir curtir o teu corpo, o corpo que você tem, você quer curtir. Você quer dar em cima da pessoa, se você quiser dar? Quer ter segurança pra isso? Primeira coisa é, tira da tua cabeça essas besteiras que falam pra você. Você fica falando que você não pode, minha querida. Você pode sim, você pode fazer as coisas. Você fica falando que você tem que mudar pra ser de uma... Ah, eu tenho que emagrecer pra conseguir um amor. Eu tenho que emagrecer pra botar um biquíni pra ir pra praia. Eu tenho que... Não, você não tem que nada. E eu sei que é difícil, é muito fácil falar. Ah, é legal falar que é, vai lá e faz. Mas não é você que tá na minha pele sofrendo, não é você que tá lá na praia, uhum. na frente dos amigos todos. Com um biquíni querendo morrer por dentro, esconder, botar um casaco, eu sei. Mas vai passo a passo, sabe? Tipo, por exemplo, eu que usava casaco. Se tu quer ir pra praia, tu quer ter confiança pra jogar o teu corpão na praia, tu vai com o um maior primeiro. Ou você pode botar um shortinho. Você vai ganhando Boa. confiança, entendeu? Boa. Com pessoas do que são legais não. também, né? Uma rede de apoio, gente que não vai te julgar. Isso faz diferença também, né? O ciclo de amizade que tu tá. Pode Sim. ser muito tóxico em fazer tu acreditar que tu tá errado, que não tá certo. Não, a, imagina. Mesmo. Você chega pra mim e fala assim: Amiga, eu tô fazendo essa, esse top mesmo? Uhum. Pô, uhum. tenha bom senso. Pronto, né? Acabou, acabou o dia, tu então, tipo, já fica arrependido. Por mais que você se empodere, que você se, se pudere, que você senta bem, você vai ouvir aquilo, vai ficar, é. cara, tu deu alguma coisa de errado comigo? Se cerque de pessoas do bem que te façam bem, que te é. ajudem nisso. E vai ganhando confiança pouco a pouco, sabe? Aliás... As pessoas percebem muito mais de você se você estiver na praia de casaco do que você se você estiver ambientalizado. Eu falo isso muito pra eles. Não tá o mundo inteiro olhando pra você. Tá. O mundo todo não tá olhando pra gente. Você cada não um é tão especial vida, vida, assim, cara. <risos> pessoa... não, não, não, mas é. É, especial, é verdade. Tá isso que a Xanda falou, cada um tem uma questão com o seu próprio corpo. Tá cada um prestando atenção no seu próprio corpo e nas é. suas noias ali. A pessoa não tá olhando pra ti na praia e dizendo Nossa, olha aquela pessoa ali, tá muito magra, muito gorda, muito sei lá. Sim. Um brinde. É um, um brinde, rosto, oh, de Deus, ó, Não esquece Alexandre. de levar o seu bom sopozinho com os pra praia. Nossa. Nossa, que ela deu ainda. o show do Sprite. É, aí. se você joga, não joga o Sprite no corpo não, é brincadeira. Mas toma, entendeu? Que realmente refresca. Bem que essa piscina podia ser de Sprite pra gente dar um mergulho aqui, né? A piscina é de Sprite, vocês não sabiam, não? A piscina aqui atrás gente, é toda de Sprite. Gente, que é, hein? Pra vocês verem outros vídeos, outras collabs do Projeto Verão, todos os vídeos que eu participei vão estar aqui na descrição, um link com a playlist, né, Xanda? Isso. Xanda. Tem vídeo lá no meu canal também. Tem vídeo no canal da Xanda também, vão lá assistir. Vamos lá. Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo.